Hoje é exatamente às 16h30 do dia 20 e nós vamos fazer uma sequência aí de 5 dias para eu finalizar esse, esse vlog, né? Vai ser um vlogzinho, gente, onde eu vou falar sobre alguns pontos, alguns é, algumas etapas dessa bolsa que eu tô fazendo, tá bom? Então, eu fiz essa bolsa aqui, eu iniciei com esse ponto. Eu não tenho esse ponto aqui, mas se você quiser, eu posso te ensinar. O objetivo desse vlog... É só passar mesmo os acabamentos dessa bolsa, as etapas finais, as fivelas que eu vou usar também. E aqui, agora, eu vou fazer uma sequência de ponto baixo, tá bom? Então, eu vou pegar aqui, ó, vou passar aqui por dentro. E vou fazer um ponto baixo. Depois, novamente... fazendo aqui, gente, eu vou aproveitar para falar um pouco sobre o crochê, né? Assim, o crochê entrou na minha vida muito cedo, em um período assim, que eu precisava aprender alguma coisa, sabe? E minha tia que me ensinou a fazer o crochê. Ela me ensinou os pontos básicos, e aí correntinha, ponto baixo e assim por diante. E aí me despertou aquele desejo de querer aprender a fazer mais pontos. E aí eu fui para o YouTube. Só que, assim, teve uma etapa da minha vida que eu passei por algumas dificuldades. E essas dificuldades, é, eu encontrei num crochê uma terapia para passar por aquele momento. Sabe? Aquele momento, assim, que eu estava muito aflita, muito preocupada. E eu, eu falo isso como um testemunho, assim, Deus colocou o crochê na minha vida como um escape. Um escape para essa etapa. Tanto que nesse período eu fiz muito tutorial aqui no canal, muito mesmo. Se você for olhar lá o meu canal anterior, você vai ver que tem chuva de, de vídeo porque era constantemente. Constantemente. Eu desenvolvi muito a técnica, aprendi muita coisa. E acabei me apaixonando, né, pela técnica. Tenho peças de roupas é, e outras coisas também. E até hoje faço. Inclusive eu quero até é, treinar minha técnica de macramê, né, macramê. Aprender a fazer algumas coisas. Eu amo fazer bolsa, roupa, é, essas coisas assim de casa também. Então assim, isso hoje não é a minha forma de ganho, sabe? Eu até um período tava investindo nessa parte, mas eu digo, não, eu acho que não é isso. Então não é minha forma de ganho, mas eu me, me dedico muito a aprender a técnica porque eu gosto de fazer pra mim. E essa bolsa aqui, justamente, pra mim, gente, eu já tô chegando lá na ponta, certo? aí quando eu for fazer a virada aqui, eu vou parar e vou é, mostrar pra você como vai ficar. Meu objetivo agora, nesse, nesse dia, que é o dia 20, 21, é fazer todo o contorno desse acabamento. São cinco dias desse vlog, então, vocês vão ver aí. Cada dia eu com uma peça diferente de roupa, com um cabelo diferente, porque esse vídeo não foi gravado. É apenas em um dia, tá bom? Essa peça não foi criada assim. Então, eu vou... É um tempo mesmo da gente conversar, falar. E, ao mesmo tempo, crochetar, né? Então, aqui, ó. Já tô chegando aqui, tá certo? E essa parte aqui eu vou mostrar como eu vou fazer a virada... Dessa daqui pra essa etapa do lado de cá. Vou fazer um ponto baixo. Aqui também. E aqui, ó. Onde tem esses dois, eu vou fazer... Dois pontos baixos em um mesmo ponto, certo? E aí, eu vou fazer a virada. Essa virada aqui, onde eu vou pegar esses fios, eu vou virar aqui e vou fazer ponto baixo também... Pegando esses fios daqui, né? Esses daqui, ó. Onde tem um fio aqui. Aqui tem outro também. E só pontos baixos, certo? Então, vou fazer isso até chegar do outro lado. Então, na quina, eu fiz dois pontos baixos. Vou fazer dois pontos aqui. Tá bom? E aqui agora, onde tem esses pontos trançados, eu vou pegar apenas um ponto desse e fazer o ponto baixo. Tá bom? Aqui... E aqui também. E assim eu vou fazer até completar toda essa etapa. Aqui na quina, dois pontos baixos. Aqui eu repito o processo e a gente vai dar sequência, né, a esses pontos aqui. E nós estamos aqui no nosso segundo dia de vlog, onde a gente tá terminando a bolsa. Hoje eu vou fazer o acabamento, finalizar a parte do acabamento. Eu realmente estou fazendo toda essa bolsa, toda, todo esse vlog, na verdade, com você, tá bom? Então, quando eu pego a, o crochê aqui, eu vou crochetar, eu pego e começo a gravar cada etapa. Então, você não tá perdendo nada, nenhuma sequência. E hoje eu vou fazer o um acabamento, vou fazer o um fechamento dessa carreira aqui, a última que vocês viram. E vou fazer mais um, uma carreira de pontos Pra esse acabamento. Mas eu vou fazer esse acabamento aqui. Gente, desculpa, mas o meu peixe agora tá brincando, ele tá achando que pode fazer barulho com o ossinho dele. Tá aqui no meu pé. E mais um ponto baixo no mesmo ponto. E agora, eu vou pegar aqui, ó, nesse primeiro ponto, onde tem dois, tá vendo? Vou passar a minha agulha, vou puxar aqui... Olha, certo? E eu poderia aqui dar continuidade também com os pontos fazer sequencial. Ou também eu poderia cortar aqui, fazer o um acabamento e dar sequência. Eu vou dar a sequência e vou mostrar pra você como é que faz aqui mais essa carreira. Então, agora, a sequência é fazer pontos baixíssimos. Em cada espaço desse aqui, pegando sempre um fio. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui... Aqui, vou fazer um ponto baixíssimo no próximo. Então, meninas, deixa eu dar uma dica aqui quanto a essa última etapa do corpo da bolsa, né? A gente chama corpo, que é a parte principal. Cuidado para você não apertar tanto esse ponto, apertar quer dizer a tensão do ponto. Principalmente aqui na quina, então, quando você for fazer, pegar e fazer o ponto, não deixe ele... Tão tenso, ou seja, tão apertado, certo? Para que a sua peça não fique muito puxada. Então, quando você for fazer o ponto baixíssimo, deixe esse ponto folgado, ok? Então, você vai fazer sempre lembrando disso, que é chamado de tensão do ponto. Eu tenho até um vídeo falando sobre tensão do ponto, eu vou deixar aqui em cima o cardzinho com o endereço do vídeo para vocês acessarem, tá bom? Ó, tá chegando aqui na quina. Então, a gente vai fazer aqui. Certo? Vou fazer junto com você essa quina. E aqui também. E agora, eu vou fazer aqui. A passada e vou finalizar toda quando eu chegar aqui nesse acabamento. Eu vou mostrar pra você no final pra gente fechar juntas. Bem, meninas, eu vou ensinar vocês como colocar aqui, né, essa última sequência, que é a sequência do acabamento. E como fechar também, certo? Então, quando a gente chegar aqui nessa sequência de pontos baixos... Quando a gente chegar aqui nessa, nessa sequência, é só fazer pontos baixíssimos, certo? Sempre pegando aqui os dois fios... Lembra disso. E aqui, ó, nessa quina... A gente vai fazer o seguinte, nós vamos colocar dois pontos baixíssimos aqui. E depois, dá sequência. E agora, eu vou fazer essa última carreira aqui, tá bom? Tá bom? Que é a carreira onde eu vou fechar aqui e finalizar essa parte que eu chamo que é o corpo da bolsa. Gente, olha, eu não sou tão profissional assim. Eu faço crochê por hobby, eu gosto de fazer. Então, se tiver alguma coisa errada aí, ou vocês queiram saber, eu puder ajudar de alguma forma, é só colocar num, na descrição desse vídeo, tá bom? E como eu não ensinei a fazer essa parte aqui e né? eu fiz esse vídeo com inspiração de outro tutorial, eu vou colocar aqui também um tutorial original. E eu fiz esse vídeo com inspiração de outro tutorial, eu vou colocar aqui o tutorial original dessa peça para vocês aprenderem. Eu só tô ensinando algumas etapas, tá bom? Então, aqui eu vou pegar os dois, fazer ponto baixíssimo. E quando chegar aqui, eu vou fechar junto com vocês. Agora, nós vamos sim fazer o acabamento dessa parte. Vai precisar da tesoura agora. E de uma agulha com a numeração menor. Então, eu vou usar uma agulha aqui de número 3,5 milímetros, tá bom? É, o que, que você vai fazer? A gente só tem aqui dois pontos pra concluir essa etapa. Então, eu vou passar aqui no último ponto... Um ponto baixíssimo. E nesse ponto aqui, eu vou colocar, certo? O acabamento. Então, o acabamento vai ser um ponto baixíssimo aqui. Só que a gente vai fazer, em vez de a gente dar continuidade, eu vou cortar esse fio. Ok? Vou puxar aqui. Fazer essa puxada. Vou pegar aqui, ó. O primeiro ponto baixíssimo daqui, eu passei pelo ponto baixo, né? E eu vou pegar agora o primeiro ponto baixíssimo e vou puxar. Ele vai ficar aqui dentro. Gente, eu amo esse som dos pássaros cantando. Agora é exatamente 5 e meia da tarde, momento que eu tô gravando essa parte do vlog. E é sensacional esse áudio. É vigora. Então, eu passei aqui, voltando, eu vou pegar esse fio daqui de trás, certo? E vou passar novamente. Eu acho que uma agulha de quatro é ótimo, viu, gente? Eu falei três e meio, mas se tiver uma de quatro aí, jogue duro, porque essa de três não tá dando certo, não, pra esse fio. E aqui, o que eu vou fazer, eu vou passar por dentro aqui pra fazer o acabamento. Eu vou trazer, né, na verdade, esse fio de malha um pouco retornando... Dessa forma. Agora, eu jogo pra cá, pegando o fio do fundo, tá bom, gente? Sempre o fio, o fio do fundo. E aqui, eu vou cortar e tá tudo ok. Se você quiser passar uma colazinha aqui, ó, é excelente. Eu vou até ver se eu tenho uma cola e passa aqui, ó, uma cola de silicone de tecido. Para ficar aqui, eu tenho essa cola e vou passar. E vai ficar dessa forma aqui. Então fica muito é, invisível, né? Então a proposta é boa. Agora o que eu vou fazer? Eu vou unir. Vou fazer a parte da lateral. Vou fazer junto com vocês essas duas partes. Para que vocês aprendam. né? Eu não ensinei esse corpo mais. Eu vou ensinar alguns detalhes nesse vídeo. E é isso. Para fazer essa lateral, eu vou colocar aqui. Doze correntes. Fiz doze correntes, agora eu vou fazer mais uma. E eu vou pular duas correntes de base. Uma, duas, e aqui eu vou colocar um ponto baixo. No próximo, eu vou repetir também outro ponto baixo. Eu vou fazer isso até o término de toda a correntinha. Olha como vai ficar. Vou fazer até completar aqui. E aí, aqui, quando chegar aqui, nós vamos fazer duas correntes a mais. Eu cheguei aqui na última, eu já coloquei uma, um ponto baixo, eu vou colocar aqui mais dois. Que vão ficar três pontos baixos no mesmo ponto. Assim. Essa corrente aqui, ó, esse fio aqui, você pode agora esconder ele quando for fazer os próximos pontos baixos aqui do outro lado. Fiz três e aqui no próximo eu vou fazer novamente um ponto baixo. Em cada ponto desse aqui, um ponto baixo. Até completar toda a carreira. Fica despreocupada quanto essa abertura do meio, que no final a gente vai fazer uma técnica, tá bom? Fechei aqui, concluí. No último ponto, nós vamos colocar dois pontos baixos. Corto com uma agulha mais fina. Eu faço aquele acabamento. Puxo aqui, ó, o meu fio. Para a parte de dentro. Assim. E depois, eu vou jogar ele agora aqui. Depois é só passar uma cola aqui, gente, pra vocês finalizarem. Vai ficar assim. Agora, vamos trabalhar aqui no meio, certo? E aí, você vai pegar um pedaço de fio de malha que seja aí no tamanho do você dando voltas, umas quatro voltas do mesmo tamanho dessa peça aqui da lateral. Ah, e para medir a peça da lateral, eu vou recomendar você dobrar sua peça assim e contar quantos pontos tem aqui. E aí você vai construir conforme a quantidade, o número de correntinhas inicial. Era para ter falado isso antes, mas eu não falei. Então, você coloca a sua peça na lateral, o modelo da peça é esse. E aqui você vai contar quantos pontos tem na lateral, no meu deu 12 pontos. E aí, você vai começar a fazer a correntinha conforme os pontos, tá bom? Então, feito isso aqui, vamos agora fazer um acabamento aqui no meio. Como eu vou fazer isso? Vou pegar aqui a minha agulha. Vou pegar aqui pelo avesso, tá vendo? Eu tô na frente do trabalho. Pelo avesso, vou fazer essa laçada aqui. Conforme é feita essa laçada, a gente vai passar pelo outro espaço aberto e vai puxar o fio. E vamos fazer aqui, ó, um ponto baixíssimo. O próximo espaço, novamente, e aí você pode perguntar, Paula, e esse fio aqui solto? Esse fio você pode trabalhar ele aqui atrás, certo? Como vou te ensinar aqui, ó. Ele não tá aqui, agora, você joga ele aqui, ó. Por baixo, quando você for pegar esse fio, o outro, você já esconde ele aqui. Ok? Dessa forma. Pegou? Vou ensinar de novo. Passei a minha agulha, o fio tá aqui, ó. Certo? Esse é o fio solto. Então, eu jogo ele aqui e pego o fio original que eu quero trabalhar, que é esse daqui. Esse daqui é o meu fio original. Então, ele tem que ficar aqui, né? Atrás da agulha, o fio, vamos se dizer assim, o fio falso. O fio de acabamento, por trás da agulha. Então, quando eu puxar aqui, ele já vai ser escondido. E olha como vai construindo aqui. Então, eu fiz o ponto baixíssimo. E ele fica aqui sendo escondido, ó, tá vendo? Como se fosse um acabamento. Como se fosse um acabamento mesmo. Vai ter uma hora que você não dá pra fazer mais, só dá pra fazer mais um. Aí, você coloca uma colinha aqui no final, essa parte vai ficar por dentro do seu trabalho. Então, eu vou fazer o último. Eu vou colocar aqui a minha agulha por trás, olha ele aqui por trás, certo? Ele tem que ficar na frente do fio e por trás da agulha, tá bom? Então vou puxar aqui, fazer um ponto baixíssimo e cadê o, ó, o fio, gente? Já sendo sumindo. Eu gosto muito desse acabamento. Deu para entender? Então, agora aqui é a hora de você colocar um pouquinho de cola e você vai continuar aqui fazendo a sua peça. Concluindo, vai ficar um último ponto aqui, certo? Onde eu vou pegar e vou passar o meu fio por completo aqui. Cortei o fio muito grande, tá vendo, gente? Fiz a mais. E agora é a hora da gente fazer aquela, aquele momento de esconder esse fio. Certo? A gente vai jogar ele aqui pra dentro, pra lá, o lado de dentro, assim, ó. Olha. E agora, aqui, a gente vai começar a passar ele aqui por uma trama para esconder. E no final, eu coloco uma colinha também, ok? Então, deixa eu fazer isso aqui. Pra gente ir pra etapa de costura dessa peça ali na bolsa. E prontinho. Agora é só a gente cortar e colar. Cola aqui também. Aqui você também pode dar uma colada. Na hora de colar faz bastante assim leve essa cola e ficou assim, ó. Agora a parte que nós vamos colocar aqui e com a agulha de tapeçaria a gente vai costurar. Então se você tiver tiver aí marcador de pontos é excelente para aprender. Essa parte aqui agora que nós vamos confeccionar, certo? Olá, Leo, Tudo bem com você? Hoje nós vamos finalizar o nosso blog. Eu falei que esse blog seria cinco etapas, mas foi bem menos. Nós vamos aí concluir dois ou três dias. Hoje eu vou te mostrar o acabamento da bolsa em fio de malha, tá bom? Deixa eu te deixar ciente para que você tenha a expectativa certa nesse vídeo. Esse tutorial não é da bolsa completa. Por que não é da bolsa completa? Porque essa bolsa já estava sendo construída. Eu dei uma pausa e aí eu digo, tipo, pô, vou voltar. Vou pegar aquela bolsa e vou finalizar. Então, eu decidi gravar as etapas finais, tipo acabamento, colocação da fivela, como eu concluí essa bolsa, tá bom? Então, só para alinhar as expectativas, nesse vlog você vai ver etapas e pausas, momentos assim pra gente também conversar. Então, vamos terminar essa bolsa. Bem, aqui está a minha bolsa. Eu quero ensinar para você agora como costurar a lateral. Eu já fiz a costura de uma lateral e vou fazer da outra. Como você já aprendeu a fazer essa peça aqui, que é a peça que fica na lateral, nós vamos aprender a colocar. E você vai precisar aí de marcador de pontos para te auxiliar nessa etapa. Quando você for medir a sua peça... Eu informo a você que tem em mãos uma fita métrica, tá bom? Se você não tiver uma fita métrica, tudo bem. Mas você tem que ter um olhar bem atento para não ficar um tamanho diferente do outro, ok? Então, eu medi aqui o meu tamanho, conforme o tamanho da lateral. E eu vou colocar essa parte aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou precisar de uma agulha de alfaiataria... E de um pedaço de fio de malha. Essa agulha, gente, ela é perfeita pra costurar, tá bom? Você encontra aí em armarinhos muito facilmente. Então, eu vou passar essa agulha aqui. Tá? Da seguinte forma. Eu vou começar pela aqui, pelo primeiro ponto dessa quina aqui que eu marquei. Eu coloquei o um marcador de ponto pra saber. E o que eu fiz? Eu contei um ponto pra cada... Conjunto aqui. Aqui vai ser um ponto, né, que forma um conjunto, outro ponto, outro ponto. Então, assim, fica mais fácil pra você saber que para cada ponto que você vai passar o fio de malha, você tem outro ponto que corresponde a ele. Então, eu passei aqui pelos dois fios, ok? Dessa forma. Você passa aqui, ó. E aqui, nesse primeiro, você dá uma... Um nozinho, alguma coisa aqui só para aprender mesmo. Aí você vai fazer o seguinte, você vai Então você vai fazer o seguinte, você vai aqui ter o fio a cortar, né? Eu cortei já aqui. E aí que eu vou fazer. Eu vou pegar aqui onde eu marquei e vou passar aqui por esse primeiro ponto, ok? É importante que você conte para cada ponto desse aqui quanto é que vai ficar. E aí, depois, é só você puxar aqui, ó, e deixar um pedaço desse fio de malha, ok? E deixar um pedaço desse fio de malha aqui sobrando. Depois, qual é o tipo de costura que você vai fazer? Você vai passar aqui, ó, pelos dois fios e pegar o próximo do outro lado. Novamente, dois fios. Aqui. Cheguei aqui na etapa final. Vou fazer mais uma puxada aqui. E agora, eu vou encontrar o outro lado. Certo? Esse lado aqui, ó. E aqui eu faço o acabamento, deixa eu tirar a agulha. Aqui eu amarro. Depois que eu dar esse nó, eu vou passar esse fio pra dentro da peça. Ok? Eu vou pegar aqui, ó, e vou puxar. Quando eu puxar aqui, eu vou pegar uma cola de silicone, uma cola que você tenha e vou aplicar aqui na parte de dentro da peça. É assim que eu faço o acabamento, eu deixo secar aqui, ó meninas, deixo secar bastante. Quero dizer aqui que eu não sou profissional, tá bom? Eu não sou profissional, eu não vivo de crochê, então tem pessoas melhores, <risos> com certeza, pra você se inspirar. Essa aqui é a minha forma de fazer é a minha, o meu hobby, a minha distração, né? Então é assim que eu faço o acabamento, tá certo? Então não me julguem se o acabamento não tiver eu estiver aí, top das galáxias, como dizem. Então aqui tá o corpo da peça. Eu agora vou fazer a alcinha dela para que vocês saibam como é que deve ser feito e a gente vai finalizar. Tô colocando nas pontas pelo seguinte motivo: eu quero que ela fique bem esticadinha aqui a bolsa, então por isso que eu tô colocando aqui nas pontas, eu vou aqui ó, abrir a bolsa, aqui é muito fácil de colocar. Eu usei dois modelos, olha, gente, que diferença um do outro, tá tudo bem. É porque eu não tinha desse, então eu usei esse, né? Aí você vai comprar no armarinho o melhor é, fecho aí de pressão. Então, Eu vou colocar aqui e vou passar minha mão por dentro e vou costurar. Como são quatro pontinhas, vai fazer aí alguns pontos nessas pontinhas, tá bom? E aqui. Prontinho, certinho. Agora vamos para a corrente essa parte daqui. Então, eu vou pegar outro gancho desse, vou fazer, mas vou mostrar um passo a passo. Vou passar essa pela aqui e vou fechar essa parte. Vai ficar assim, ok? E agora aqui, desse outro lado, onde vai ficar essa parte de cá, a gente vai fazer o seguinte. Esse daqui, eu vou abrir ele. Deixa eu tirar esse gancho. Deixa eu abrir essa parte aqui pra vocês verem como vai ficar. E eu vou passar aqui ó da lateral. Tá vendo? aqui na lateral, eu vou passar, vou pegar esse daqui, que é uma argola, uma argola, vou fechar, vou fechar aqui, ó, gente, eu já fechei e com essa parte aqui, eu vou abrir, eu tenho um, um, um metro dessa, dessa argola aqui, certo? Eu vou abrir aqui, ó, e eu vou passar essa argola por esses dois ganchos que eu fiz, Certo? Passo aqui agora. Prontinho. E ficou dessa forma aqui, ó. Como se fossem duas alças. Agora, eu vou mostrar o resultado de como ficou pra vocês.